do coronavírus, ela é uma crise dos direitos da infância, ela é, ressalta, ela amplifica uma crise dos direitos da infância e da adolescência. A integralidade passou a ser o um cuidado dentro de casa, né? o que acaba é, é, trazendo a possibilidade de aumento da violência. A Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica publicou, no último dia 5, uma nota orientativa sobre o uso de testes psicológicos, informatizados, computadorizados e ou de aplicação remota, online. Mais informações e a nota completa estão disponíveis no site do Conselho. O Conselho Federal de Psicologia encaminhou no último dia 11 de maio um ofício aos Conselhos Regionais de Psicologia com recomendações sobre a elaboração de documentos psicológicos para o Poder Judiciário no contexto da pandemia do novo coronavírus. As profissionais devem procurar o seu Conselho Regional para dúvidas e demais informações sobre o documento. A Fiocruz disponibilizou este mês um curso de atualização em saúde mental e atenção psicossocial na Covid-19. A capacitação é destinada a profissionais de saúde, como psicólogas, e busca auxiliar na elaboração de estratégias de planejamento diante da pandemia. Para marcar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, o CFP e todos os CRPs realizam, na próxima segunda, dia 18, um ato virtual Covid-19 e a defesa da luta antimanicomial, às 10 horas, ao vivo, no Facebook do CFP. No mesmo dia, o CFP promove uma live para discutir o tema, às 16 horas. Você já ouviu o podcast do CFP? Ele está disponível nas principais plataformas digitais. Acesse e ouça a qualquer hora, de qualquer lugar.